Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre uma figura de linguagem chamada assonância. Você sabe o que são figuras de linguagem? Figuras de linguagem são elementos textuais que utilizamos normalmente em textos não formais como ferramentas. Ferramentas que utilizamos para enriquecer o texto, ou até mesmo para persuadir o leitor. Bom, você sabe então como funciona a figura de linguagem assonância? A assonância consiste na justaposição, ou seja, na aproximação de sons vocálicos em uma mesma frase. Vamos ver, então, alguns exemplos ao longo do vídeo para compreendermos melhor como a assonância funciona dentro de um texto. Como eu disse no começo do vídeo, as figuras de linguagem, como a assonância, são geralmente utilizadas em textos não formais, como músicas, poemas, romances, enfim. Vamos ao primeiro exemplo. Ele é um trecho do poema Um Sonho, do escritor Eugênio de Castro. Ao longo dos versos conseguiremos perceber as assonâncias. Vamos lê-los e assinalá-los, tudo bem? Na messe que enlourece, estremece a quermesse. O sol, o celestial girassol, esmorece. E as cantilenas de serenos sons amenos, fogem fluidas, fluindo a fina flor dos fenos. Bom, a sonoridade dos versos, a combinação que os sons vocálicos fazem entre cada uma das palavras, gera um efeito específico que o autor tentou criar. Logo no início, temos as palavras messe, enlourece, estremece e quermesse. No terceiro verso, temos uma quinta palavra que faz assonância com as outras quatro, a palavra esmorece. Conseguiu perceber? o som S aparece nessas palavras, seja formado pelas letras e, c, e, ou e, s, s, e. A questão é que o som vocálico e aparece em todos eles, criando, então, um efeito sonoro para o poema. Além disso, neste trecho deste poema, temos as palavras serenos, amenos e fenos, combinando a sua sonoridade. A assonância como a gente pode perceber, neste trecho de uma música do Caetano Veloso surge como no exemplo anterior, a partir da justaposição de sons vocálicos semelhantes, criando um efeito estético para a música. Som mulato nato, no sentido lato, mulato democrático do litoral. Bom, neste trecho é fácil também de percebermos a presença da assonância, isso porque a sílaba tônica de algumas palavras se assemelha e cria o efeito de sonoridade desejado. Sou um mulato nato, no sentido lato, e, novamente, ele repete a palavra mulato. Se formos perceber a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte da palavra mulato, é a sílaba lá. Da mesma forma que na palavra nato e na palavra lato, a sílaba tônica é também a primeira. Aqui que possui uma vogal, a vogal A. Bom, na aula de hoje, nós falamos sobre a assonância, uma figura de linguagem que consiste em aproximar sons vocálicos semelhantes para poder criar um efeito estético e de significado. Uma figura de linguagem como a assonância pode surgir em diversos meios diferentes, como, por exemplo, em poemas, em músicas ou até mesmo em conversas do nosso dia a dia com nossos amigos e familiares. Bom, eu vou ficando por aqui. A gente se encontra então no próximo vídeo. Até lá e bons estudos.